Eleito volta a Brasília pela primeira vez. Jair Bolsonaro participa de homenagem à Constituição e defende votar a reforma da Previdência ainda este ano. Gostaríamos que saísse alguma coisa. Sérgio Moro diz que Lava Jato será modelo no Ministério da Justiça para combater o crime organizado. Futuro ministro diz também que o ex-presidente Lula foi condenado porque cometeu um crime e não por causa da eleição. Polícia do Paraná vai indiciar pai, mãe e filha pelo assassinato do jogador. Daniel. Cinco pessoas morrem durante a operação do BOP no complexo da Maré, no Rio blogueira divulga vídeo em que sofre agressões do marido dentro de um condomínio em Salvador. Quadrilha presa em São Paulo usava a imagem do traficante colombiano Pablo Escobar como marca de cocaína pura. Só esse grupo transportava 3 toneladas de cocaína por mês. O botijão de gás já está mais caro nas refinarias e vai pesar ainda mais no orçamento da dona de casa. O teste mais importante para o governo de Donald Trump. Norte-americanos elegem hoje governadores e congressistas. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu hoje quatro integrantes de uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas na maior favela de São Paulo e também em cidades da região metropolitana. Entre os detidos está o chefe da quadrilha. Cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas no complexo da Maré durante uma operação do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Policiais trocaram tiros com traficantes e três suspeitos foram presos. O corpo de uma mulher foi encontrado enterrado dentro de uma casa na Zona Oeste de São Paulo. Os sogros estão presos por suspeita de envolvimento no desaparecimento dela. Daqui a pouco, a polícia francesa prende grupo que planejava ataque contra o presidente Emmanuel Macron. Jair Bolsonaro se reúne com militares e defende fim dos cortes no do orçamento no Ministério da Defesa. A gente volta já, já. Uma empresária suspeita de assassinar a esposa com duas facadas em São Paulo. O corpo dela foi encontrado hoje, dois dias depois do crime. A polícia do Paraná vai indiciar por homicídio qualificado todos os envolvidos na morte do jogador Daniel Correa. A polícia de Salvador investiga uma série de agressões contra uma blogueira dentro de um condomínio de luxo. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela é atacada pelo marido. Nossa produção tentou falar com Francisco Peltier, mas ele não foi localizado. Ligamos para a empresa onde ele trabalha, mas também não conseguimos contato. A polícia da França prendeu seis pessoas acusadas de planejar um ataque contra o presidente Emmanuel Macron. Nos Estados Unidos, eleitores foram às urnas para escolher governadores e renovar parte do Congresso. É o maior teste para o governo do presidente Donald Trump em quase dois anos de mandato. Patrícia Vasconcelos. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse hoje que a Constituição é o único norte da democracia. Na primeira viagem a Brasília, desde que venceu a eleição, Bolsonaro se reuniu com militares e defendeu gastos com o setor. Em mais um desencontro de declarações, o futuro ministro da área econômica, Paulo Guedes, disse que o novo governo não pretende renegociar a dívida pública. E o Ministério da Defesa já pode ter mudança. O general... A equipe econômica do governo Jair Bolsonaro quer começar o mandato com a reforma da Previdência, proposta por Temer, aprovada. Quem vai... Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça, falou hoje sobre como pretende atuar na pasta. Moro disse que prepara um projeto de combate à corrupção e ao crime organizado para ser levado ao Congresso. Na entrevista, Sérgio Moro disse também ser a favor de reduzir a maioridade penal para crimes graves. Sobre a flexibilização do uso de armas, o juiz manifestou preocupação com o armamento que pode chegar às mãos do crime organizado e disse que é preciso discutir a quantidade de armas que as pessoas poderão ter em casa. O governador eleito de São Paulo, João Doria, anunciou hoje outros dois nomes para o secretariado. Três atu... Nuvens carregadas cobrem a área que vai do norte até o sudeste do país. A formação de duas áreas de baixa pressão atmosférica provoca temporais em Mato Grosso do Sul, no Maranhão e no Piauí. Entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, deve chover com mais intensidade no final do dia. A mínima é de 19 graus em Porto Alegre e 17 em Belo Horizonte. Dia nublado e de muita chuva em Brasília, onde a máxima chega a 21 graus. Em Goiânia, faz 23. Porto Velho tem pancadas de chuva e os termômetros marcam 34 graus. Em São Paulo, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima não deve passar dos 21 graus. Em instantes, Secretaria da Saúde emite alerta sobre a vacinação contra a febre amarela em São Paulo. Preço do botijão de gás sobe nas refinarias e aumento começa a ser repassado para o consumidor. A gente volta já já. A Secretaria da Saúde emitiu um alerta sobre a vacinação contra a febre amarela no estado de São Paulo. A preocupação é maior para quem pretende curtir o próximo feriado prolongado no litoral norte e também na Baixada Santista. Uma brincadeira de mau gosto virou caso de polícia no Reino Unido. Cinco pessoas foram presas após a divulgação de um vídeo que ridicularizava uma das piores tragédias do país. Aqui no Brasil, o preço do botijão de gás de cozinha subiu hoje nas refinarias de todo o país. O aumento deve ficar entre R$ e R$ 6,00 para o consumidor. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.